Primeiro, eu quero deixar bem claro que a Câmara tem 513 deputados. O Senado tem apenas 81 senadores e, obviamente, o presidente não, não, não entra no debate. Então, são 80 senadores fazendo debate. Nunca se debateu uma matéria, nunca se debateu uma matéria é, aqui no Senado, muito mais do que o que se debateu na Câmara dos Deputados. Então, nós fizemos aqui sessões de debates em todas as comissões, nós fizemos audiências públicas em todas as comissões, eu encaminhei para três comissões, quando, quando precisava encaminhar apenas para duas comissões, eu não precisava ter encaminhado para CAI, era CAS e CCJ, eu encaminhei para três comissões, não permiti que em nenhuma comissão fosse terminativo a matéria, Fiz duas sessões aqui durante um dia inteiro de debate no plenário do Senado, coisa rara de acontecer, é sobre uma matéria que está em discussão. E ontem ainda teve né, um debate intenso na Comissão de Constituição e Justiça. Antes de ontem nós tivemos um dia inteiro de, audiências públicas, de audiência pública lá é, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero abrir aqui e vou dar o tempo regimental, a todos aqueles que se inscreverem, não vou, obviamente, permitir tumulto, não vou permitir que todos falem ao mesmo tempo. Eu tenho controle do painel para fazer a abertura de microfone individualmente, se for o caso, não é, não é esse o objetivo. Mas não vou não, não, não vou permitir que se faça um tumulto numa matéria que é legítimo é, Vota-se a matéria. Quem tem voto à democracia é feita dessa forma. Eu estou aqui porque... 2 milhões e 700 mil cearenses quiseram que eu viesse para aqui. Eu sou o ser humano mais votado da história política do meu estado para a vaga de senador da república. Mas porque a população quis. Então é a mesma coisa que o plenário é que vai definir se o plenário vai é, rejeitar ou se vai aprovar a matéria essa matéria foi amplamente discutida, amplamente debatida já e ainda vai ter, obviamente, um amplo debate, uma ampla discussão aqui na presiden na, na, no plenário.